Salve, salve, galera! Eu sou o Rafael e hoje nós vamos falar de mais uma teoria. Sim, mais uma teoria. É Esse canal é sobre isso. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre Naruto e Game of Thrones. Aí você está se perguntando, porra, Naruto e Game of Thrones? O que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, galera, existe uma teoria em que supostamente Game of Thrones foi baseado em Naruto. Como assim? Me explica. Tá, tá, ok, eu vou te explicar. Primeiramente, existem casas em Game of Thrones, claramente baseado no sistema de clãs de Naruto. Segundo, os reinos são divididos em partes, lembrando as cinco grandes nações ninja e seus arredores. Terceiro, cada reino tem seu líder, entre aspas seu lord, claramente uma referência aos kages que comandam suas vilas. Países. A inspiração da casa Targaryen e sua afinidade pelo fogo vem do clã Uchiha, quase extintos e também amantes do fogo. A inspiração para a casa Baratheon, vem do clã Nara, sendo Nara baseado em um parque japonês cheio de veados que é o símbolo da casa. Brand Stark lembra muito Inu Yamanaka, sendo que os dois utilizam poderes mentais que deixam seus corpos vulneráveis durante a utilização. A Guarda Real cavaleiros escolhidos a dedos para proteger o rei são uma referência à equipe tática Anbu. Os White Walkers claramente foram baseados nos White Zexos. A destruição de Baylor e de Posto Real claramente é uma referência à destruição de Konoha, um grupo de criminosos exilados. Bom, temos a Patrulha da Noite em Game of Thrones e a Katsuki em Naruto, ruivos com poderes divinos que manipulam os outros para pregar seus ideais e alcançar seus objetivos. Melisandre e Nagato. Vizars é claramente uma cópia de Sasuke. Ambos tiveram sua família morta, sobrando somente um irmão, e os dois são obcecados por vingança. A inspiração para Casa Preto e Branco e os Homens Sem Rosto veio do vilão Orochimaru. A profecia de um herói que salvaria o mundo e trazia paz é uma referência óbvia e direta à Criança da Profecia em Naruto, a famosa e épica Batalha dos Bastardos Órfãos, personagens que foram ressuscitados e voltaram putar matando figurantes a torto e à direita. Prosseguindo, Daenerys usa um suposto jutsu de invocação em sua fala para chamar seu dragão ou para mandar ele atear fogo nos seus inimigos. Personagens loiras com incrível força física que não leva desaforo para casa e sabem se cuidar muito bem. Temos também os personagens inteligentes cuja beleza deixa todos admirados. E não podemos deixar de falar da guria fodástica em armas, que também é uma referência a Temtem, vamos deixar bem claro. Então galera, esse foi o vídeo, o que vocês acharam dessa teoria? Vocês acham que tem nexo, que é uma teoria fácil de ser quebrada? Vocês podem deixar aí nos comentários, e esse foi o vídeo, Eu espero que vocês tenham gostado, deixa o um like, ajude a compartilhar, obrigado e fui! <música>